Beleza, rapaziada, estamos no momento em que teríamos que devolver as armas. Rapaziada, vamos flipar as armas. Devo ele tá aqui. Peraí, acho que era aqui, hein? Sim. Quer se livrar Sim. da gente? Ah, você reparou. Enfim, melhora as habilidades do Jack com os componentes certos. Antes de ver a Jim, passa no arsenal. Pode ter um pra você pegar emprestado. Ah, com certeza vamos fazer isso. Ó, oh, arsenal. Ótimo. Rapaziada, que o que é eu com. 10! É. O que o Damon quis dizer oh. é que tem a fazeres mais importantes. Como é que é? Valeu aí, Iris. Ó, fotografia aí, colecionava é um o encontrada. Louváveis daí. De ela tirou isso. Tranquilamente. Falou, Estamos com o nosso robô. Tudo tal do Jack. O seu lance. Como é que é? Vamos lá! Nossa, os caras treta com o robô. Aí, faz. Como é que tá a vida na retaguarda da Tina? Incrível. É, mas nem todos podem ir numa missão secreta. Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monastério. Tá bom. Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa máquina. Finalizar treino. Era esse é o lixo de merda. Lixo de merda? Teorias? Ah, eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal. Foda-se! Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Sim ou não. <risos> Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Como é que ou, é? Talvez não. Engraçadinha. Vai encarar ou não? Eu vou, sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui. Não, vai ser divertido. Ah, Ai, filho da... Tá. Ah. Eu gostei dessa diversão. De novo faz. Manda. Ah. Ah, é o seguinte, faz. Robôs ajudam você a treinar, mas eles não revidam. É contra a programação, mas explica. Já, Já. certo de confiança. Faz muito sentido. Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem. A Jin adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido. Rapaz, eu logo levo um pau, hein? Vou Vai ficar se esperto. agora que do faz acabou. Vamos atrás do componente? Vamos atrás do componente, de Antes que eu rebento ele hein? Fazer a carva é você viu, né, tio? Só uma rasteira, um bicudo no rim. O cara saiu chorando. E nem a Vamos entrar no arsenal aqui? Ó que é? Será que a gente fala com esse clock aqui? Não, não, não, não. O componente que vamos pegar emprestado. E aí? Cadê o componente? Emprestado Aquela sempre. paradinha ali, ó. Ó, ó. Certo, vamos ver o que ele faz. Aprimorando o Jack. Você achou um componente. O Jack tem aprimoramentos de habilidade e de passiva que podem ser feitos com componentes. O que, que acontece? Rapaziada, vamos tacar um componente aqui. Beleza, vamos ver o que, que dá para fazer. Motor de bitorneira. Aprimorando o Jack. Escolha o aprimoramento que quiser. Segure Enter para construí-lo e certifique-se de ter componente suficiente. Mas vamos entrar no menu. Ó, oh, são as habilidades passivas. O que, que nós temos aqui? A saúde. Aprimoramentos da saúde do Jack e sua habilidade de curar outros. Beleza? Aprimoramentos para habilidades furtivas de Jack. Melhore a eficácia do Zapper do Jack. Peraí, qual é que é essa parada do zapper? Nem é Olha, ah, cada ponto desse aqui, cada tópico, poderemos entrar dentro e melhorar a saúde. Como vocês podem ver, só temos um componente e esse aqui é o único que podemos melhorar de momento, que seria melhorar os reparos. Ó, melhora os reparos, Jack regenera a saúde mais rápido. O que que acontece? Já estamos com o robôzinho melhor. Esse Jack é, durando Jack é, um é, Jack. é sinistrão. Que Tenta controlar a animação. Ainda temos que ir ao escritório da Jean. Ah, o Rapaziada, tá rolando umas botinhas aqui, ó com ela. Rapaziada, Ó, tá rolando mais módulos aqui, ó É tudo nosso Componentes encontrados mais um Rapaziada, tá rolando um desenho aqui, ó Classic for friends Beleza Rapaziada, certifique-se de haver banana no seu inventário Dentro do seu armarinho Rapaziada, de quem que é essa paradinha aqui, ó Tranquilão, o tal do Gunderson, rapaziada. Os caras, é sinistrão aqui, hein? Ó, ó, tá rolando mais Dá armaduras. Campo de visão usando essas coisas. Beleza. Rapaziada, será que essas paradas é tudo fibra de carbono? Por quê? Seria altamente pesado se essas armaduras fossem de ferro. Os caras não conseguir nem andar. O que que acontece, rapaziada? Vamos sair fora daqui logo? Ó. aí Vamos simplesmente ver onde é que temos que ir. O escritório tá lá do outro lado. Não tem como abrir a porta por aqui. Então, normalmente, o que temos que fazer é voltar pelo mesmo caminho em que viemos por aqui. Peraí, aqui treinamento. Foi onde a gente destruiu o Loki. Uhum. Ah, Kate, vai, já chega. Você tem que ver o que é essa dor de cabeça. Eu vou, prometo. Depois que falarmos com o Adin. Beleza, rapaziada, já estamos aqui no momento de volta. Ó, oh, deve ser dentro dessa porta grande aqui. Tá rolando mais parada aqui. O jogo é cheio de itens espalhados pelo local. A colecionava encontrado. Folheto de propaganda da DBI. Beleza, vamos entrar aqui e falar com essa primeira ministra aqui. Antes que o Caverninha vai e explode logo esse game. Beleza, estamos dentro. Vou ser bem clara com relação a essa arma. Não tenho seu otimismo. É a primeira vez que me acusam de ser otimista. Sim, bom. Só quero te lembrar que sua esposa... Era contra a reativação do martelo. Pensei que respeitaria os desejos da Anya. Vou fingir que não ouvi isso, pelo bem de nós dois. A Anya iria querer que não você... Não se atreva a falar dela! Se é o que você acha, eu não vou discutir. Você e esse programa de fertilidade. Um programa que te deu o seu filho e o meu. Eu honro a Anya. Eu amava a Anya. Não ligo se não acreditar. Quando o meu programa estava no início, ela me procurou, foi voluntária. Se voluntariou nas duas vezes. Ver a primeira ministra Straud fazendo o tratamento, sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos. O povo precisa dessa inspiração. Sua inspiração era minha esposa. Primeiro-ministro, Tenente Phoenix e seu esquadrão. Mande entrarem. Ah, Tenente. Disseram que sua missão foi um sucesso. Primeira Ministra, eu posso explicar. Fique à vontade. Explique quando Damon Baird me substituiu. Explique como lançar o satélite Martelo da Aurora não exige a minha aprovação explícita. Sim, entender, entenderá? É? Tenente, o Martelo da Aurora fez mais vítimas da CGO do que os exércitos que já enfrentamos. Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um… Não é que eu não confie nas armas, Primeira Ministra. Não confio é nas pessoas. Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado. Ah, um relatório sobre a evacuação do Acampamento 2. Estão evacuando o Acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo. Chefe Carmine, relatório. Senhores, estamos sob ataque! Precisamos de ajuda! Por favor, fale devagar. Mande reforços! Já! Mobileza a 4 Divisão. Vamos comandar o um envio de reforços. Certo. Vão. Rapaziada, ela não quer ativar o, o martelo sinistrão das armas ali? Os, Os caras cara estão simplesmente. Tá Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal. Não deixem mais ninguém entrar. Você tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Gente, dá um tempo! Oh, vamos ver o que tá pegando aqui. Rapaziada, olha isso, tio! Oh, merda! Nossa! Vê se eu vou para a queda? Se segura aí! Caralho <risos> Rapaziada Já começa assim a parada? Que oh noco, jogo Estou tá analisando. Aguenta aí, Cole. Não, faz. A gente está preso aqui. Já vamos. Vai ter vindo, oh, tem aqui Olha o louco. Onde é que o até o que você tira nos lock. Oh, ó, tá tem mais louco vindo ali. Vocês estão bem? Estou bem. Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola. Não tá tudo bem? Altos. Ei, oh, pegou. Espera oh, oh. oh, ah, aí, jogo. Oce derroça bezerro forte. aquele é no mais forte. Vamos agora, oh, não o louco. Beleza, olha essa folha do robozinho, hein? Tira Jogou! essa porcaria daqui! Esse foi o último, valeu! Agora, tira a gente daqui! Faz, pega a cu! Ah. Ah. Valeu, bom, foi uma bosta! Bird, olha, nosso Raven já era! Pode pôr a gente em contato com o Carmine? É, não vai dar moleque, o rádio dele tá desligado! Ele tá bem? Estou vendo ele na área central. Ainda está lutando, mas tem um monte de swarm. Melhor correr. A gente está indo. Simbora, Delta. Vamos sair daqui. Tranquilão. Rapaziada, vamos recarregar as munições. Mais módulos, hein? Já temos dois extras. O que, que acontece? Rapaziada, que ficar ligado que nós podemos usar o robô para pegar itens e também para atacar. Beleza. Será que tem como entrar aqui? com como que a gente faz pra ele? Ó, oh, ó. Oh, tem um botão aqui, hein? Tranquilo, rapaziada. Aqui fora que tá rolando. O centro é mais longe do que eu pensava. É melhor ir andando, velho. Beleza, por aqui. Ó, ó, ó, ó. Olha o tamanho despesa pesado. Beleza, ah, é, na nossa posição. Vou mandar em mim pra ajudar. Vou logo achar o Carmai. Objetivo, depois que de acabar aqui! Tem vão só usar isso! Jack, usa o zóio! Mas é só zóio! O hard não dá tempo, Joe! Tem uns um robôs sinistrão ali. Vamos meter o um flechão dentro da cara esses blocos? Ó! Tem que usar o um robôzinho! Mano, o Jack! Ó! Pode, oh, é só um resistente, é só um resistente. É pois o Jack, tá o Jack ainda está recarregando. Ele morreu! Beleza, fritamos logo. Galhão evacuação, sigam imediatamente pro centro, sem paradas. Lizzy, Delta falando, tem um Swarmack no acampamento, deixa o comboio longe. Ah, Delta, eu ia ficar dando voltinhas. São mais rápidos uma, do que parece, Cabo. Delta desligando. Fazer, vou trocar essa escopeta aqui, Escopeta foi muito ruim já no jogo, já começou mal tipo. Tranquilão, camaras estão aqui os outros caras já estão lá em cima Ó, checando o perigo Verificando os cofres, mesas e tudo mais Está rolando documento aqui Beleza, outra colecionável, material conspiratório Ó, oh, mais componentes Tranquilão Beleza, rapaziada Já podemos equipar outras coisas, né? Ó, oh. oh, furtivas Aprimoramento das habilidades furtivas de Jack Olha, ele pode trazer munições ou até mesmo Armas até nós Zapper Beleza, zapper é bom Só que custa um pouco mais Olha, ele rebenta três caras ao mesmo tempo Beleza, núcleo, o primeiro sistema de núcleo do Jack. Esse aqui é também trazer as armas. Tranquilo, rapaziada. Vamos juntar. Temos três. Carmine quer esse Zapper aqui, custa sete. Será que a gente consegue juntar sete? Vamos tentar. Demorou, é nóis. Nice. Auxiliar e carmine no centro de acampamento. Tranquilo. Por onde que é agora, tio? Será que é só pular paradinho aqui? O oh, certo seria pular aqui hein, jogo. Uh. Olha o comboio! É, correndo assim deve ser a Lisa. Ela é a nossa melhor motorista. O problema é que. Merda, ela sabe disso. Vamos cortar caminho por esse prédio. Todo mundo pra trás. Eles vão entrar. Oh, pode parar, Beleza. soldado! Combozoi. Somos Gears! Merda, desculpa, Tenente! Não, tudo bem. Tá fazendo o quê aqui? A gente perdeu os e tem civis aqui dentro. Please, Delta solicitando resgate de civis, setor 8, condomínio residencial. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu oh. mesmo, Tenente. Cabeça. Sem problema, soldado. Vamos nessa, Delta. O louco. Encontramos um componente aí, você que tem que vasculhar o jogo, hein? Sim. Tranquilamente, seguindo o grupo. Ó oh, esse cara novo aqui, simplesmente estão capacetão dele. Esse que bom que apareceu, senhor. Pode é bom rastrear aqui o, o local? Ah. Tranquilo. Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem oh. um comboio indo. Outro? A gente vai que chegar sete rápido assim. Mais munição que esconde no local. Oh. Mais colecionáveis. Beleza. Rapaziada, vamos continuar aqui que tá rolando um tiroteio forte lá fora. Positivo. Vamos nessa, Delta. Ó, Rodrigo, os reforços, a gente tá pronto pra. Ah, foda-se. Nossa! Não esquece, controle. Já resolvi aqui. De vez, cara, temos que que proteger essa rua. Quer às o grupo tá na bomba na cara, hein. Ah, Lizzy, caralho, bicho. Você é doida. Como Nossa, o é louca, hein. Libera essa Olha, rua que acontece? Delta, senão a gente vai ficar preso. Beleza, tem que pegar uma arma sinistra que o negócio tá no hard. Tá rápido, tá Beleza. Rapaz, não temos nenhuma arma das fortes, nem. um comboio enguissado. A gente precisa de Peraí, um comboio enguiçado. Ó, ó, um oh, oh, eu o aqui. Agora. Flipa. Ó, oh, zóia. Eu sou o oficial. Beleza. Eu tá, eu muito, tá é hard mesmo Sim, o negócio. Tranquilo. Ó. Ó. Vá pra ali atrás. Nossa, essa escorregadinha é top, hein, jogo? Peraí, peraí, vamos com calma. Caramba, você Aí, é do um bem. Lixo. Ah, valeu, tia. Rapaziada, tá toda a frente, né, tia? Então esse é o suave, né? Não me impressiona. Pois é, a tiazinha é forte, hein? Ela é forte. eu é, tava tá tiro em toda parte. Vamos ver tem uma arma mais de precisão. Ó, você oh, é só zóia. Os caras demoram pra morrer, hein? para pra morrer. Hein? São altos Ninguém tiros. Quem estraga meus caminhões. Só eu fazer isso. <risos> peraí, peraí. Vamos ver por aqui como fica o um negócio. Beleza. Aqui tem acesso, tem acesso. É Traz o inteligente carro inteligente. aqui. Olha, o cabinei não vai aproximar, não quer saber não. eles, não Ó. Onde? Onde? O jogo tem cara por trás, hein? Ah, eles estão mordendo, pô. Peraí, calma. Cuidado. merda! Lançando granada de fragmentação. Rapaziada. Peraí, peraí. Oh, tem. Nossa. Tem sniper agora, hein? Tem sniper lá? E aí, como é que pega esse Sniper louco? Nota disso, o Mondo está perto. O que você quer? Peraí, peraí, tem Sniper na parada. Uh, Fazer opções na tela. Ah, eu tô é perto de número 2. Vai, número 2. Nossa, que arma louca Caraca. de óculos. Tá rolando rundidos aqui. Ó, oh, ó, oh, munição. Vamos pegar a munição? Uh, Nossa, é moro, é outro de laser. Guardias, proteja de... essa rua o tamanho desse aqui. Rapazes, a tiro que tá forte. Vamos cair aqui para trás, ó. Vocês vão cegar os Locks? Ó. Manda o Lock lá cegar a cara dele. Beleza, rapazes. A gente vai ter que sair daqui, tipo. Tem que ter umas granadas, algumas paradas explosivas para atacar lá em cima, para não chega. Então, será que chega aqui? Ó. O Grampeador chega, isso aqui é esse que é o grampeador, tio. Tá com grampo. Pera, tem monstro infinito. Sai daqui, tio. Ei, vaza pra lá. Olha aí, tio. As armas tá aqui. Que isso, jogo! Sai, sai, sai! Não, daí! Sai, seu muck! Nossa, na hora, tio! <risos> Oh, pensei que era uma mais dois a parada é essa Meu Jogo Tô a caminho. Beleza, tá tranquilo, o cara tá aqui Passadinha na perna Ó oh. Vou matar primeiro os caras por baixo Isso, os caras aguentam, tio Os caras aguentam Pula pro outro lado, seu loco Ó, oh, ele não pula não, hein Rapaziada, se fosse o Leon eu tinha pulado, hein? Rapazes, não tem como sair da cobertura aqui. Não será que a gente tem como de soco nos locks? Vamos subir lá, entrar lá, esse cara tá muito forgado. Tá com um um a fô. granada dos locks aqui? Ó, veio no bolso dele, ó. ó. Vamos ver por aqui é é agora. Saiam! Certo pessoal! Aí vem o dele! Toma, seu lock. Vaza para lá Fazer mais lock-in, tô sentindo o cheiro Olha, esse aqui, ó, ó. Forte a granada dentro da perna dele Eu quero ver se ele aguenta Tocar que ele aguenta, hein, jogo Oi, oh, ele virou pra cá Só franja shot, tio. Essa franja dele aguenta Só que O cara aguenta, hein E se tiro O negócio é errado mismo. Será o cara pular lá embaixo? O jogo, tem como pular lá embaixo não? Não rapaziada. Vamos descer lá ver qual é que é. Coloquei em jogo, nem pra dar umas armas mais top. É bom no caneco, rapaz! Tranquilão. Beleza, vamos ver a missão aqui. Auxílio Carmine no centro de, do o acampamento. Ó. Olha o aí. Nossa, Palser. Nossa, ele é um dezerrão, oh. tio. Eita, é forte demais. O jogo, você é louco? mesmo, tio. Cuidado, hein. tá o caminho tendo igual Tá arrancando nada da vida do Loki ah, não jogo, vai. Você o que apelação é essa? Tem arma aqui não? Ô, oh, jogo, já matou? Tá louco, tio. Rapaziada, do hard é hard mesmo nesse jogo, hein? Vai passar mal. Você é louco! Jogo! Jogo! Ô, seu Loki! Peraí, pegaram ela. Cadê esse Loki, tio? Você tem arma mais forte, não tem jeito, não. Ai, você falou. Ô, meu, demorou, hein? Oh, oh, Cuidado. Cadê? Cadê? Cadê? Oh. Ah, vai cair, jogo. É arma esquenta. Oh. Ah, meu Deus! Bem longe. Rapaziada, se não tiver as... O quê? Rapaziada, uh. se não é tiver as armas certas, na hora certa... Muito não dá obrigada. Certo. Beleza, você viu, né? Atenção, tem que ser em primeiro grau aqui nesse game. Se não pegar as armas. Sim, só tenho que dar um jeito nessa porcaria e reunir. Delta, o esquadrão do Carmine foi dominado. Eles estão escondidos com os civis dentro da torre. Não vão aguentar se vocês não chegarem logo. Beleza. Ah, dentro da aqui? torre, tá aqui dentro, ó. Precisam de vocês no centro. Vão! Vão pelo parque! O portão é ao lado dos degraus! Beleza, vocês vão ver. precisa trocar dessa. de arma, hein? Essas arminhas aqui não tá com nada. Vocês vão carregar ela. Ó. Como é que é? Aí, Théo. Você vai ficar bem. Olha só, você pode não ver probleminha em atacar gente inocente, mas eu vejo. Inocentes, é. Inocentes! Pessoas jogando bomba são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso. Espera. Fiquei sabendo disso. Eram vocês três? Três, não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não. Você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de abates. Já sei quem eu abateria aqui.